Meu Deus, essa hora que não passa. Só espero que o Adilson não atrase hoje de novo. Quer saber? Vou ligar pra ele. Quem sabe ele não quebra o galho e vem um pouquinho mais cedo hoje. Aí! Hum! Oi, Claudemir. Adilson? Adilson, desculpa te ligar, aqui é o Claudemir, mas será que você não quebra o galho de chegar um pouquinho mais cedo hoje, cara? Ah, eu vou tentar, viu? Mas é que eu tô com a minha mãezinha aqui no hospital, cara. Eu ia até te ligar porque eu não sei nem se eu consigo chegar até meia-noite. Faz um favor pra mim. Que horas são? É, são 11 horas e falta uma hora pra eu sair. Ó, oh, me liga quando faltar metade do tempo, Claudemir, só pra eu não perder a hora. Tá bom. Daqui a meia hora eu te ligo. Pode deixar. Melhoras pra sua mãezinha. Tá. Obrigado, cara. Até mais tarde. Oi, Claudemir. Mas já passou metade do tempo? Ó, pior que o médico ainda não passou aqui pra ver se a minha mãezinha pode ir embora, cara. Faz um outro favor pra mim. Me liga de novo quando faltar metade do tempo, a partir de agora até meia-noite. Tá. Tá enrolado no hospital, hein? Tô achando que ele não vai chegar a tempo. Mas tudo bem. Quando tiver faltando 15 pra meia-noite, eu ligo novamente. Adilson. Oi, Claudemir. Já são 15 pra meia-noite. Já saiu do hospital? Ainda não consegui sair, cara. Tá bem enrolado aqui, viu? Faz um favor, mais uma vez, me liga de novo quando faltar metade do tempo. De novo? Tá bom. Daqui a pouco eu te ligo, então. Tô achando que o Adilson tá me enrolando. Sabe, Deus que me perdoe. Mas isso tá com cara de embromação pra cima de mim. É, sinto dizer isso a você, mas seu amigo está realmente te enrolando. Mas o que é isso? Quem é você? Meu nome é Leibniz. Estou aqui para ajudá-lo. Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em 1646 em Leipzig, na Alemanha. Desde muito cedo, por causa da biblioteca mantida por seu pai, Leibniz teve contato com a obra dos filósofos gregos e também dos grandes pensadores de sua época. Na idade adulta, ele passou a se dedicar ao estudo da matemática. Em 1676, desenvolveu o cálculo diferencial, feito que o colocou entre os maiores matemáticos de sua época. Também foi Leibniz que criou o método para estabelecer o limite de uma sequência. Com isso, ele resolveu um dos mais conhecidos paradoxos gregos, o Paradoxo Zenon. Um paradoxo se apresenta quando uma situação, apesar de ser lógica e fazer sentido em teoria, Parece desafiar a realidade. Meu caro, é o famoso paradoxo de Zenon, que o Adilson está usando para tentar te enrolar. Zenon, de Eleia, um filósofo grego, propôs um paradoxo imaginando uma flecha lançada por um arqueiro e a sua trajetória em direção ao alvo. Zenon pensou, antes da flecha atingir o alvo, ela tem que alcançar a metade do trajeto. Logo, se a flecha deve sempre atingir a metade da distância que falta até o alvo, sempre haverá a possibilidade de dividir o espaço que falta pela metade, infinitamente. Com isso, Zenon acreditava que, pelo menos na teoria, a flecha nunca poderia alcançar o alvo. Deixa eu ver se eu entendi. O Adilson tá achando que se a gente dividir sempre pela metade o tempo que falta para meia-noite, meia-noite nunca vai chegar? Exatamente isso! Por quê? Assim como no caso da flecha lançada pelo arqueiro de Zenon, o tempo que falta, nesse caso, sempre será divisível pela metade, infinitamente. Mas então danou-se! Desse jeito nunca vai dar meia-noite! E vou ter que ficar aqui para sempre? Teria de ficar, se eu não estivesse aqui para ajudá-lo, Claudemir. Desde a Grécia Antiga, o paradoxo de Zenon permaneceu como um grande tormento para os estudiosos, Ninguém conseguia provar o que estava errado nesse raciocínio. Mas isso foi até o século XVII, quando eu defini a noção de limite. Essa coisa de limite me interessa muito. Principalmente se isso provar que meia-noite vai chegar e eu vou poder ir para casa descansar. Mas essa é a grande questão que consegui resolver. Eu determinei o um modo de estabelecer a existência de um limite para uma sequência. E com esse conceito de limite, dá para a gente saber se no caso do relógio, a meia-noite vai chegar? Dá sim. É só a gente pensar nesse intervalo de tempo como uma sequência de pontos em uma reta. Quer ver? A gente pode destacar o intervalo de tempo entre 11 horas e meia-noite do relógio e esticá-lo numa reta. E seguindo o raciocínio de Zenon, nós vamos criando uma sequência de pontos nessa reta. O ponto A representa as 11 horas da noite. O ponto A1 é a metade do trajeto até meia-noite, ou seja, 11 e meia. O ponto A2 é a metade entre o ponto A1 e meia-noite, ou seja, 11 e meia mais um quarto. O ponto A3 é a metade do trajeto entre o ponto A2 e meia-noite, ou seja, 11 e meia mais um quarto mais um oitavo. Em teoria, isso poderia continuar infinitamente. A distância que ainda falta percorrer sempre poderia ser dividida pela metade. Mas, para saber se o ponto B, que corresponde à meia-noite, é o limite dessa sequência de pontos, a gente tem que analisar o comportamento da sequência. Bom, pelo que deu para perceber, é que tem muito mais pontos de sequência quase colados no ponto B do que no resto da reta? Muito bem observado, Claudemir. No caso do relógio, em qualquer região da reta próxima do ponto B, sempre existirá infinitos pontos da sequência. Por exemplo, esta região demarcada na reta contém todos os infinitos pontos a partir de assim. Isso pode ser verificado olhando cada vez mais perto do ponto B. Além disso, o que se observa é que fora dessa região existe um número finito de pontos. São essas duas condições que garantem que o B é o limite da sequência. Nesse caso, então meia-noite é o limite. Agora disso não me enrola mais. Oi. Adilson, aqui é o Claudemir. Olha, o relógio já está marcando meia-noite, nosso chefe já ligou dizendo para eu marcar quantos minutos você atrasou para descontar do seu salário. Mas como? Meia-noite não vai chegar nunca. Eu li isso num livro. É, mas quando você chegar aqui, eu te mostro que o paradoxo de Zenon que você leu já foi resolvido com a criação da noção do limite. Aliás, a minha paciência também tem limite. Vem para cá já. Tá bom? Tô indo, tô indo. Não fica bravo comigo, Claudemir. Ok, tô chegando já. Muito obrigado, seu Leibniz. Se não fosse o senhor, eu ficava aqui mofando pro resto da eternidade. Não, tem de quê. Espertinho nenhuma me pega mais.